Para testar os conhecimentos teóricos e habilidades técnicas em ciências agrárias, mais de 180 estudantes do ensino técnico integrado e subsequente participaram da etapa final da Nona Olimpíada Brasileira de Agropecuária a OBAP. Em 2019, a OBAP foi realizada pelo Instituto Federal do Sul de Minas em parceria com o Instituto Federal do Paraná. Os competidores foram recebidos no campus Foz do Iguaçu, nos dias 26 e 27 de setembro. Foram alunos de todas as cinco regiões do Brasil, além de participantes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Angola, marcando a primeira edição internacional da Olimpíada. É uma edição especial. Né? Ano passado a gente já tinha aberto as inscrições a países né, que quisessem fazer, principalmente a parte virtual, mas efetivamente esse ano a gente não só teve essa participação na fase virtual, mas também como na fase presencial, que é o mais importante. O objetivo, obviamente, né, é buscar a internacionalização da Olimpíada, que não existe nenhuma correlata é, internacionalmente né, sobre esse assunto, sobre a questão das ciências agrárias. Localizado na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a proximidade do campus Foz do Iguaçu com outros países da América Latina foi estratégica para a edição 2019. Ah, eu acho que essa é uma edição muito importante para o próprio BAP, por ser uma versão, a, um momento onde está acontecendo a, a internacionalização, o envolvimento com os países da língua espanhola, né? eu acho que isso é a cara de, de Foz do Iguaçu. No primeiro dia, as equipes responderam questões objetivas e discursivas da prova teórica. No segundo, se revezaram para realizarem três provas práticas. A primeira tratou da inseminação artificial em bovinos. No desafio, os estudantes tiveram 12 minutos para realizarem, em maquetes, todas as etapas do procedimento, que envolve desde a higienização, a escolha, manipulação e aplicação do material genético. A prova de inseminação é uma prova super interessante porque partindo do princípio que é mundial, tá? é universal. Porque todos que trabalham com a parte de bovinocultura mundialmente utilizam essa prática para reprodução, esperando aí o melhoramento genético do animal. Os desafios seguintes foram inéditos. Em um deles, os competidores trabalharam a adubação da lavoura. O técnico pecuário, ele precisa, no dia a dia dele, numa fazenda, receber uma recomendação de adubação, que normalmente essa recomendação ela vem na forma do nutriente principal, ou nitrogênio, ou fósforo, ou potássio, e transformar essa adubação no adubo comercial que ele tem na propriedade. Então, basicamente, essa prova repete o que o técnico tem que fazer no campo. O último teste, no laboratório de informática, trouxe como diferencial a integração de conhecimentos do campo à área digital. A prova ela consiste no cálculo de uma planilha topográfica. É como se o aluno tivesse ido a campo, feito o levantamento e agora no escritório ele vai estar manipulando esses dados. Então ele vai ter que calcular uma área de uma determinada propriedade e com essas informações ele vai determinar a área, perímetro, e alguns outros pedidos que a gente vai fazer durante a questão da prova, né, que é o número de morões, número de de, de de arame, coisas que um produtor usa no seu dia a dia no, na sua propriedade. O caráter internacional da OAB implicou mudanças na organização da Olimpíada. Intercambistas do IEF Sul de Minas foram convidados para trabalharem no apoio às equipes estrangeiras. Nós no Peru não temos esta eh, ideia de fazer uma competição para ver quem é melhor que institución técnica é melhor em el desenvolvimento de os no em el sector agropecuário mas aqui tem isso, é muito importante isso para mim, porque, tipo, levou uma ideia para meu país. Todos os medalhistas de ouro da UBAP são qualificados para participarem da seletiva da Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, que em 2020 será na Rússia. O aluno que integrou a delegação brasileira na última edição da IESO voltou este ano a competir na OBAC. É muito importante para os jovens estimular a habilidade competitiva dos jovens a desenvolver a habilidade em equipe, a habilidade de competir também com o mercado de trabalho, é isso, é uma competição, por, ou seja, seja uma empresa ou um funcionário autônomo, você sempre está na competição e você desenvolve aqui, você conhece pessoas do país inteiro, conhece a, a realidade da agropecuária em outros lugares do país. Então, a Olimpíada, ela serve como um estímulo para esses alunos, além de ser, ser desafiados para participar de um evento como esse, tem a parte de encontrar com outros colegas, de instituições, a solidariedade que tem, a competição, o espírito de, de amizade, forma muitas amizades aqui, então isso acho que é importante. O somatório da pontuação obtida nas provas de forma individual e por equipe valeu medalha. A classificação final das equipes foi anunciada na cerimônia de encerramento. Na premiação individual, o Instituto Federal do Espírito Santo levou a primeira colocação. Assim, eu acho que o nosso trabalho em equipe ajudou, nós todos nós, tivemos assim um papel importante para o, o ganho desse, desse, dessa medalha A equipe vencedora da categoria internacional veio de Arecifes, província de Buenos Aires, na Argentina. Foi muito boa a experiência, me gostou muito porque compartilhamos com muitos países. E, bueno, me gostou que tenha sido individual e grupalmente. Por exemplo, a de topografia ou la de inseminación artificial por ahí no se adaptaba mucho a lo que hacemos nosotros en Argentina como técnicos. Ellos se fueron entusiasmando, fueron viendo que podían resolverlo y bueno, y llegamos a un um bom um buen éxito, digamos. Ganar una olimpiada internacional para nosotros que somos de una pequeña ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires é es muy importante. Os primeros lugares na categoría nacional Ficaram com o Instituto Federal do Espírito Santo, na modalidade integrado. E com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no subsequente. Nós adaptamos muito bem aqui e com isso nossa rotina de estudo já na cidade já foi bem empenhada. Igual o Vitor falou muito bem, estudando até de madrugada. E viemos para ganhar mesmo e aqui estamos aqui, ó, mostrando essa medalha aqui com grande gratificação. E lembrando que valeu todo o esforço aqui, recompensatório isso aqui demais. Todos nós estudamos muito, igual uns loucos, e tivemos muito apoio da instituição. Nossa, a nossa orientadora que demais, a diretora, todo mundo correu muito atrás para a gente estar tá aqui. A gente caiu de cara nos né? livros e nas práticas, foi uma loucura. A gente tem a oportunidade de ver várias práticas novas, que às vezes a gente não tem tá no campus, tem pessoas diferentes, culturas diferentes, é muito amplo, hein? Muito, muito, muito incrível.